Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. E hoje, continuando com a nossa série de evolução. Hoje eu começo com uma espécie bem pequenininho e vou evoluir nessa espécie até chegar no último nível e conseguir ele modificado. E no caso, hoje eu comecei com esse polvo pequenininho, esse polvo anão, e vou evoluir até chegar no super Kraken gigantesco, que é a maior evolução desse peixe, mano, desse polvo. Então é o seguinte, todo super modo agressivo Onde todos, mano, todos os peixes têm chance de nascer até o level 15. Ó, eu nasci no level 11. E os peixes também me atacam com mais facilidade. Eles estão muito mais agressivos. Seguinte, ó, já tem um tubarão ali. Vamos upar. Eu preciso upar. Quanto que eu tiro? 0.8. Foi 0.8, mano? Caraca, vai ser mais difícil do que eu pensei. Ó, vou pegar esse pequenininho primeiro. Tirei 0.8 do pequenininho, esse Xbox fica fugindo ainda. Ai, ai, ai, ferrou. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque essa série de evolução tá muito maneirona. Mano, eu acho que no level 30... Caraca, level 13 já. Eu acho que no level 30 ele vira outra versão. Mano, 1.1. De 1 em 1, o polvinho enche o papo, né? Devorou, devorou. Bora quebrar a carne, quebrar o sushi. E sai fora, mano, seu loucão! Olha só esses peixes, mano. Os caras roubaram a minha carne. Puxa, agora tá me atacando esse bestão? Não sai fora. Ah, seu machão. Olha que peixe lindo, galera. Olha isso. Vai render muita carne. E tomara que ninguém roube minha carne. Boa, rápido. Vamos engolindo. Vamos engolindo. Vai ser muito difícil. Eu vou deixar nada de carne. Eu preciso usar a estratégia de tentar pegar carne do, dos peixes que são eliminados por peixes maiores. O Pay leva 16, boa demais. Ou será que eu já consigo eliminar as moreias? As moreias dão bastante XP. Mano, será que eu consigo eliminar? O que, que é isso? Ah, como assim? Morri com um ataque, mano. Não. Ah, não. Bora voltar. Galera, eu morri com um ataque daquele camarão. Sei lá que peixe que era aquilo lá, velho. Mano, olha o... Tanto de carne, dei sorte, agora vai. Mano, eu preciso, eu preciso muito pá. No, ó, olha isso. No, que isso, velho? No level 15 eu não consigo ganhar de ninguém. Caraca, level 21. Tem muita sorte, mano. Agora sim a gameplay vai começar. Agora virou loucura. Nossa, 21. De 4, 5. Começar a tirar 21 é perfeito. Será que eu tô de ponta cabeça, mano? Galera, agora a gameplay vai começar. Pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei um tempão caçando carne porque o negócio é louco. Ou ia roubar de algum peixe ou ia achar perdido assim no oceano. Achei dei sorte. E agora eu não posso morrer de jeito nenhum, mano. Ó, já tem uns loucos querendo me pegar. Agora eu preciso muito aproveitar essa chance que eu tive... Não ser eliminado por um megalodon Nem por um tubarão E ir com tudo, mano Level 26 Ó, vou pegar aqui Vou vir aqui mesmo Pegar esses peixes aqui Nossa Pode que eu ataco rápido Boa, boa, boa, boa, boa Vamos lá, galera Tá sofrido Level 27 Mas ainda não tô muito mal não Ó, esse peixe me elimina fácil Aquele peixe ali me elimina fácil, fácil Sai fora Ó, esses daqui que eu sofri pra eliminar Vai ser facinho também Demais. ou demais. Ó, oh, alguns peixes eu já consigo engolir eles. Não preciso nem morder. Vamos ver se eu consigo engolir esses daqui já. Consigo, mano. Agora vai. Caraca, agora é melhor. Garaguejo vai? Não vai. Garaguejo tem que morder. Cara, já sei. Nossa, olha o tanto de peixe ali. Ou será que eu pego o tubarão martelo? Vou pegar o tubarão martelo. Nossa, ele tira o ferro. Vou morrer. Nossa, será que ele vai me dar... Ah, vou conseguir! Boa demais! Ah, não. Tem mais um ali em cima. Ferrou. Come, come, come, come. Boa. Level 30. Caraca, eu não evoluí. Então, acho que deve ser no level 40. Bora ver. Ou 50. Eu tenho que evoluir pra próxima espécie. Que depois, no level 100, eu viro um super Kraken modificado. Caraca, achei o um paraíso aqui, mano. Se apareceu um o Megalodon, eu tô ferrado. Caraca, level 32. Tá tudo bom. 33. 33. Que isso, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mano, achei o melhor lugar do mundo pra upar. Que isso? Só não tenho ideia de qual polvo, qual tipo de peixe eu vou virar agora. Porque esse polvo é muito fraquinho, cara. Mesmo no level 37. Que isso? Não tira nada. Ele tira 114 no level 37, mano. É muito fraco. Opa! Eu. Nossa, eu preciso supar logo. Aqui, come. Que isso, mano? Nossa, aquele peixe é forte. Será que eu tento? Vou pegar, Feio. Ah, não, ele tá morto. Vou aproveitar. Vai. Mano, que isso? Caraca, velho. virei uma lula gigantesca. E tô preso na areia. O que, que eu faço? Nossa, velho. Acabei de virar uma lula gigantesca, mano. Caraca, spawnou na areia, mano. Vai, lula. Vai, lula, sua doidona. Caraca, velho, eu tô gigantesco. Consegui voltar. Consegui voltar pro oceano. Galera, essa é a segunda evolução. É a lula gigantesca. Que isso, velho. Mano, sabe qual é o problema dessa lula? Ela é horrível pra virar. Ah, não, vou perder. É que eu ataco? Não, eu tiro 7! Como assim, mano? Que eu tiro 7? Ah, não é possível que eu tiro 7, cara. Meu Deus, Megalodon. Não! Cara, a sorte é que ele é rapidona, mas ela vira muito devagar. Nossa, tô ferrado pra, pra upar com esse bicho aqui. Tô muito ferrado. Quanto que eu tiro aqui, mano? Nossa, sorte é que eu tô engolindo todo mundo, mas tá bem totalmente bugado essa Lula. Mas tô upando aqui, ó. Tá muito bugadão, mano Eu tenho que pegar esses peixes aqui tem que pegar esses peixes mais fortes Pra upar logo Nossa, eu tô ferrado se eu tiver que chegar no level que Esse bicho aqui, mano Ele é muito esquisito, ele é muito ruim de mexer Horrível, horrível, horrível Ih, vou morrer ainda Mano, caraca, eu acho que eu consigo engolir tudo Calma, deixa eu ver o um negócio Tô gigantesco, né Nossa, agora eu descobri a técnica dela, velho ah, Lula Colossal Calma, ela engole tudo? Não sei se é tudo, né? Eu acho que o Megalodon ela não vai conseguir engolir que isso, mano? Que loucura Olha ela aqui, que massa Galera, eu preciso quanto antes Que isso? O quanto antes eu acho que no level 50 Ah, não, Megalodon, ferrou Ai, fugi! Sorte que ela é rápida Ela não vira, mas ela é rápida eu preciso quanto antes virar level 50 Pra evoluir pra próxima evolução, mano Que loucura Ela é a pior espécie de peixe De polvo, sei lá, pra... para jogar, mano, é muito chato Nossa, engoliu o tubarão Level 48 Caraca, daqui a pouco eu vou upar Rápido, antes que o me engula Vamos, mano, preciso upar Rápido, rápido, rápido 49 Vou pegar aqui os polvos, mano Vai, fui! Mano, que isso? O que, que eu virei? Que isso, mano? Calma, não tô lá. nada. Eu virei uma lula Lego! Um polvo Lego! Como assim? Calma aí, mano, tô chegando lá! Nossa, vou morrer! Quem que tá mordendo? Sai fora, seu doido! Não, sai! Vou morrer! cara, quase morri! Mano, galera! Esse é o Kraken gigantesco? Eu não entendi! É, mano. Não tô entendendo. Nossa, olha aí. Cara. Galera, não era esse o crack? que eu acho que eu ia virar. O que aconteceu, mano? Bugou tudo. Não entendi nada. No level 50, eu virei... Mano, essa lula gigantesca aqui. Bugou tudo o jogo, manos. Bugou mesmo. Bugou muito o jogo. E eu tô no level 50. Bugou muito, galera. Olha... Então saber de onde que a boca tá engolindo tudo, manos Galera Eu acabei de virar A lula gigantesca Que não é a que eu ia virar Talvez se eu chegar no level 60 Eu consigo virar O Kraken verdadeiro, vamos ver Ó, oh, ó, oh, assim eu consegui comer um monte de peixe Legal, vou sugando tudo, manos Vamos lá, vamos andando pelo oceano E vamos sugando tudo Será que no level 60 eu vou conseguir virar? Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente aqui embaixo nos comentários. Povo gigantesco modificado. Povo gigantesco modificado, nossa palavra secreta. Que agora eu preciso chegar no level 60 pra virar. Mano, eu acho que eu vou virar daí o, o outro povo que era pra virar. Não sabia que ia virar esse antes. Virou. Galera. Era esse fogo que eu queria virar, mano Nossa, mas ele voltou aqui, engraçado, o outro bugou Ficou no level 50 Eu cheguei no level 60 E eu virei o super kraken gigantesco Que não tem nada de gigantesco Porque eu preciso pá pra conseguir ficar gigantesco, mano Caraca, igual todos os mods Quando eu chego na, no level do mod Eu bugo, né? E volto ao level 1 Seguinte, galera Bora caçar Eu consigo aqui alguma coisa? Caraca, mas eu tiro bem, hein? Eu tiro bastante. Eu tiro bastante e já tô no level 3. Aqui! Nossa, comida! dando sopa! Vai, vai, vai! Engole! Nossa, eu consegui engolir tudo, será? Nossa, level 8, manos! Caraca, tem um megalodon... Não é um megalodon, né? Tá, eles me engolem e sai fora. Mano, esse é o Kraken gigantesco que eu vou fazer ele ficar gigantesco. Calma aí. Vamos fazer ele ficar gigantesco, já que não deu muito certo essa nossa gameplay de evolução... Porque bugou muito. E quando era pra ter virado esse crack aí aqui, eu virei o polvo lego, cara. Eu não entendi. Nossa, o Prognatodon foge. Eu acho que ele é rápido. Depois eu vou te comer, Programatodon. Calma, eu preciso. Aqui, boa, esse aqui é bom. Vamos caçar bonito aqui embaixo, galera. Porque eu preciso evoluir muito mais ainda, mano. Calma aqui, mano. É isso aí. Calma, eu preciso evoluir muito ainda. Pelo menos chegar no level 30. Boa. vamos engolindo tudo. Engolindo os peixes gigantescos. Mano, que povo esquisito. <risos> que povo esquisito, mano. Ele só engole, galera. Ele é todo bugadão, que isso? Nossa, eu todo não. Como que ele tava lá, agora tá aqui? Nossa, vou pegar. Vamos. Nossa, eu tirei 800, tô tirando muito. Level 20, que isso? Level 20, galera, tô bem. Tô super bem agora. Agora no level 20, eu tô super bem, manos. Olha eu ali. Nossa, que massa. Cara, mas eu acho que o Megalodon eu morro. Então dá pra eu caçar esses daqui, ó. Boa. Leve né? 26. Caraca. Tô ficando gigantesco. E o objetivo do jogo é eu ficar gigantesco com o Kraken, né? E vou ficar. Geralmente eu chego da criatura modificada e. PARO. Eu não fico gigantesco. Com esses daqui eu vou ficar gigantesco. Muito gigantesco, mano. Nossa, tá até bugando tudo, galera. Que isso? Cadê o gelo? Quero ir no gelo. Bora no gelo. Olha o meu tamanho. Aferrou, ah, galera. Vou morrer. Engoli? Eu engoli o Megalodon e não vi nada. Como assim? Galera, olha isso, galera. Galera, antes do Megalodon me morder, eu engoli ele. No level 30. É um novo recorde. 37, já tô gigantesco. Caraca, tô tudo bugado. Olha, olha, o meu tamanho, galera. Mano do céu. <risos> o que eu faço aqui, mano? Mano, eu tô muito grande. Ele é um povo gigantesco. Ele não leva 37. Ficou imenso. Olha isso. Alguma coisa me mordendo. E a minha vida é pequena. Nossa. Galera, eu tô tudo encalhado. Olha o meu tamanho. que isso? Teu... Sai fora, peixe. Um... Sai fora, rapaz Levo 47, mano Galera, olha <risos> Mano, não tem como upar mais Olha isso Galera, esse é o Super Kraken E não tem como mais, velho Não tem como mexer mais Galera, não tem o que fazer Tô todo bugado Mas rende umas thumb maneirona Olha isso Bugou tudo, mano. Tava tentando desencalhar daqui e não deu. Olha, olha. Nossa, vai ficar massa. Cadê? Cadê? Nossa, mano. Olha isso. Cara, que lindo. O Kraken gigantesco. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão. Hoje eu comecei com um polvinho pequenininho. Foi evoluindo. Virei aquela Lula gigante. Depois virei a Lula feita de Lego, velho. Modificada, bugadona. Bugou demais. E depois, no level 50, no level 60, eu virei. Mano, o Super Kraken. Devoltei ao level 1 e agora já upei até o level 47. E foi o suficiente pra bugar tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e. Tchau!